Dormindo 11 da manhã Acorda, menino O seu sono hoje dormiu hum? bem, it's a cool when ooh, ooh, ooh. bom dia, bom <laughs> dia. <laughs> Feliz primeiro advento! Já tomar café! E é isso! <risos> e é isso! Aaron! Ah. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo! Você acordei? Não, eu tava, tava deitado ainda, mas tava acordado. Né? Ah. Bom dia, somewhere! Vai, Bixi! E aí, tá melhor? Um pouquinho, a gente tá pensando em ir pra Bern hoje, porque daí eu não preciso dirigir. Daí eu pensei de você ir hoje pra lá e. assistir um Star Wars aqui, dormir aqui pra ajudar a Carol mãe. E vão fazer o quê, em Eu preciso imprimir umas canecas com o logo do canal, porque eu vou. eu vou atingir mil subscribers essa semana. Aham. Uh -huh. Daí eu preciso. Sim. vou fazer um giveaway dele Canecas prontas pra filmar Mesmo mesma hora que estiveram saindo Tá, até depois até tchau. tchau. A maioria das pessoas que chegou nesse canal Chegou Porque na né, época que a gente estava falando Bem mais sobre adoção né, Processo de adoção Se você é novo no canal é, esse é, Isso é a base Do nosso canal na verdade A gente começou a fazer vídeos Pra falar sobre o nosso processo de adoção Por isso que o nome do canal é A Longa Jornada então, eu queria atualizar as pessoas que seguem o canal e que vieram para o canal por causa do processo de emoção e contar para elas, dar, dar um, assim, uma atualização, porque agora, afinal, faz o que? Nove meses, oito, nove meses que a gente não fala mais sobre isso. Gente, eu nem acredito, como o tempo eu queria contar para eles em que pé que está o processo ou os nossos sentimentos, o que, que a gente está pensando, o que, que a gente está planejando. Sei lá, sabe? Quanto hum. à adoção. Que difícil. Eu sei. É, difícil. É, uma, é um assunto difícil porque depois dessa pausa, na verdade, a gente... Hoje em dia a gente está em lugares diferentes, eu e a Dani. Quanto ao processo. Quanto a voltar com o processo. Tudo e eu acho assim, desde o começo dos vídeos, a gente sempre fez vídeos muito honestos, falando sobre uhum. os nossos sentimentos, a gente já chorou na frente da câmera, a gente já riu, já comemorou, já, uhum. já brigou, já reclamou. Então eu acho que a gente deve continuar nesse, dessa forma, sabe? Uhum. Eu acho que a gente deve continuar sendo completamente honestos e abertos. Então fala você como que você tá em você. Não, aí que tá. Eu não quero pensamentos organizados, eu quero tipo. Põe pra fora, o que tá sentindo agora? O Dani tem essa mania de querer se basear no que eu falo pra falar o que ele fala. Uhum. Aham, aham. Ah, eu não sei. Eu acho que eu não sei nem, nem, nem explicar pra mim como que eu tô nisso, sabe? E por um lado, eu não, não perdi a vontade de ter filhos. Mas por outro lado, eu tenho a impressão de que eu perdi a vontade de estar nesse processo. Se você diferencia na sua cabeça. Eu quero filhos, tipo quando você pensa, eu ainda desejo filhos. Você imagina filhos biológicos ou filhos adotivos? é então, isso é algo que eu falei para para vocês um tempo atrás, que eu tenho a impressão que eu acho que isso também é natural hum. Que filhos biológicos, por ser um processo que você acompanha do início ao fim A gravidez, daí todo, todos os dias, de etapa por etapa, crescimento e desenvolvimento da criança Me parece que isso na minha cabeça voltou com Como nunca tinha sido antes No sentido, nossa, é muito mais fácil assim Mas eu acho que isso tudo é, são partes do, do processo dessa fase de pausa, que faz parte dessa fase, e é óbvio que o juizado, todo mundo vai entender que esse tipo de pensamento passa pela nossa cabeça durante essa pausa. Eu acho normal. A gente ficou num processo por cinco anos, mais de cinco anos, tentando adotar. Primeiro a gente tenta engravidar por mais de quatro anos, daí a gente tenta adotar por mais de cinco anos. É claro que depois de nove, quase 10 anos, depois de 10 anos, a gente vai ter que reavaliar. reavaliar tudo. E isso não significa que você não queira, que você não seja, que você não queira adotar, ou que você não, não gostaria de ter filhos adotivos. Porque eu acho que hoje em dia é bem separado isso na nossa cabeça. Ter filhos adotivos e passar pelo processo de adoção Claro, um é dependente do outro, mas... Mas o processo a gente não quer mais, obviamente. Depois de todos esses anos, sem nem mesmo uhum. ter uma luz uhum. no fim do túnel. Por outro lado, eu gostaria de ter já hoje aqui os nossos filhos com a gente. Eu uhum. uhum. Atualização das minhas costas. Estou bem melhor hoje, porque não tenho fiquei o dia inteiro na cama com uma bolsa de água quente. Mas hoje a gente já vai andar um pouquinho em berna, então, não sei. Amanhã, quem sabe, eu comece a fisioterapia. I've heard a story, I've heard it said I've come to believe that love is a bet Sometimes you win it, sometimes you lose it Ah, o que, olha, quase esquecemos de falar hoje do que, que a gente tá grato Eu sou grata hoje pelos nossos amigos a Elka, que vocês viram no vídeo agora há pouco, é uma delas A gente tem um grupo de amigos, irmãos, família aqui, aqui na Suíça Que são realmente excepcionais. excepcionais E eu sou imensamente, imensamente, do fundo do meu coração, sou grata por eles Por cada um deles Eu também sou grato por isso, mas hoje eu sou grato porque o Pongo ficou bem uhum. Porque a gente... Teve algumas experiências ruins e deu um pouco de receio de como que a gente faz se a gente não pode sair de casa, então foi bom ver que ele ele ficou bem e que e tem que ir acostumar ele a se sentir à vontade também e ficar em casa é, Isso nos dá um pouco fica mais bem, de liberdade né? É, fica assim. Então gente, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram dá um joinha no vídeo Se vocês quiserem dar ideia para os próximos <risos> vídeos nos comentários ou Fazer, fazer perguntas, ou sei lá o que, podem fazer. A gente fica muito contente quando vocês participam. Uhum. Obrigada, boa noite Boa noite. para todos até. e bom começo de semana. Tchau, bom, até amanhã. E você, amanhã. você é grato pelo quê? Por vocês, ó. Oh. Por não estar sozinho em casa mais, <risos> dormindo, né? né? Você é grato por tomar banho hoje? Não.